Mais um diamante. que do seu Maurício Mococa <risos> beleza seu Maurício vamos ver aqui se nós conseguimos aqui esse negócio copar aqui um pouquinho porque passa muito, muito caminhão aqui por cima põe a batalha pôr poucas aqui ver se está lá ainda não tem nada então como é vou jogar aqui? aí eu vou não ficar lavando muito a terra está aqui vamos então, botar tá aqui já pronto, a vana vai, vai para ali Ali. esse que não vai fazer sem corte, vai ficar grande vou despejar um tanto bom aqui ah, boa tarde amigos, sou Maurício Malcoca hoje vou fazer um vidinho aqui, uma demonstração aqui das varionica. é a vara telescópica e a, e a número 2, as amarelinhas e também uma demonstração do pêndulo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 Essa que essas aqui eu estou pegando agora é a número 2. Essas são a número 2. Ela é toda amarelinha, toda latão, toda metal. Essa é a carro nossa, que são as varas iluminadas. Aí o pessoal que tiver interesse, a descrição vai estar tá embaixo do vídeo. Então, aqui, ó por exemplo, você pode usar é, é, ouro, usar diamante na câmera embaixo dela. São tudo de rosca, tudo muito bem feito. E agora nós vamos aqui à telescópica. Vou deixar para o lado aqui. Essas aqui são as telescópicas. E essas encói. Só você levanta a antena, encói, fecha ela. E.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 Nós estamos tentando chegar numa pedra aqui embaixo. Não está muito fácil, não, mas. O martelete aqui é, é bom. Aí, agora está arrancando um pedaço aqui. Aí. Cuidado com a mão, se corta mais que Se não chega em algumas pedras boas para baixo, né? É só tá saindo em pedrinha mais e a é fraca, Tem uma pedra boa aqui é, mas não sei, não. Esse carro, o rosto dela aí tá, tá difícil, hein. Tá resbalando, esse é descarçar é essa aqui pra lá. Aí, vai... ah, vai chegar nela sim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 Tem tomar cuidado até com o anzói, porque o zóio também é coisa à toa agora eu preciso mandar bater uns ponteiros para ir temperar Ó, oh, rapaz, deu alguma coisa boa no fundo dela aí. Começou a aparecer aí, né? Uhum. Olha, ó. né. Uhum. Oi, qui. Oi. Ela é um de Ó, pois é, não caço mesmo, né? Ó. Vai aí. Esse vidro, hein? Tão branco que é. Já tem um trânsito de carro, hein? Olha, tem pedra bonita hein hum? Aí, branquinho, hein hein Vai hein um hein hein hein hein hein hein Vamos passar pra fora. Ó, tem é uma bonita aqui no meio dela. Olha aí. Mas um grandão, né? Ó, olha aí. Aqui é dia de do domingo não nós descansamos carrega pedra, né? Vamos caçar umas pedras arrancadas por aqui. Vamos ver se nós achamos alguma coisa bonita aqui. Aqui, ó. Parecendo é um pedacinho de vidro, ó. Ele parece manta, que é um diamante que tá aqui no meio ali. Olha aqui. Olha. Olha. Olha. Branca, branca, branca. É. Hum. Passando pimenta. Mano? pimenta. Tem pra mim? água como é vai que tá branca. agora eu vou achar o, o detalhe delas é aqui é que vai sair aqui também tem tá uma boa mas essa aí você bater ela vai estourar e onde você está batendo vai estoura Vamos começando. Não zerou, não. Oi, também vem para outro lado. rapaz, já tá, de... ó desveiçada, hein rapaz vê se sai alguma coisa, ó, tem uma pedra boa aqui na cabeceira dela, né? ó tem outra no fundo aqui tem umas pedra boa já bate ela aqui assim, ó bate ela aqui, ó aqui não, aqui, arrancando essas aqui sem quebrar ela vai ter que mudar o jeito aí mais ponteiro para cá lado. Vai quebrar. Não, peraí. Olha aqui. Aqui, veio dela aqui. Hum, pode bater isso, vai. Pode bater que Deixa eu deitar, mano. Aí. Aí. Ela tá quase pulando, essa danada. Deixa eu essa daqui, ó. Ela tá, ela tá quase pulando. Não, aí mesmo. Quebra essa cabeça aí. Mal, né? É. Oi mesmo. Fiz a Ela vai dando volta aí. Ó. Não, vai pular aquela vaga. tá quase pulando. Ó. Ué, ela já tá indo quase sozinha. É? Oh, essa aqui é boa. Essa vai levando. Essa é boa, mas é, é, é uma gema bem bonita. essa aqui ó, é mais fácil entrar nessa. Uh. É ah, mano, eu vou lá. Eu doema já tá quase para dar um. aqui ó, pega ela para cá agora não, arranca essa pipeta dela uh, Tá estourando de boca, ainda quer estourar de vida. É a marreta nele que ela é estoura Marreta, bate aí de topo Aí, ó Se ela, é mesmo, é? Se ela estourar onde você lavar Ela já vai estourar lá onde nós queremos também Se você quiser captar umas pedras bonitinhas, só vir num lugar desse, né? Sim. Aí, ó. pedra bonitinha, né? Parecendo vidro. Rapaz, essa pedra meio, meio laranjada aqui, eu tô achando que é dar uma morganita, cara. Foi aqui. Ó. Uhum. Uhul. Uhul. Uhul. Uhul. Uhul. Uhul. E essa aqui eu vou te falar pra você, viu? Que ela tá bem no lugar pra uma morganita, viu? Oi, coisa é incrível! Ela, rapaz, isso, uma morganita, uma morganita boa aqui nesse meio, hein? Ó, um uhum. oh. leitoso. É, e... não vai chegar nessa pedra. Não, é o porque... é. que Uma porrada aqui assim, ela aqui, ó. vai arrebentar aí. Deita mais um pouco o Ela vem mais para cima. Tem um pedacinho dela aqui, agora você confiar. Estourou aqui, ó. Ah, é, mas ela tá parecendo melhor, hein, rapaz? Hum? Parecia que era bem melhor, viu? Né? Mas tava bonito. Ela estrondou, ela estrondou né? mas ela tá com uma camada boa, para essa pedra precisa fazer um teste dela ai, deixa, não, deixa quieta essa aí aqui, ó não, tá indo. Não, essa aí não adianta, essa aí não tem nada ó, só para tirar ela já, para limpar mesmo por cima Estou ficando meio longo. E ó, tira é aqui nessa cabeça. Agora é que lugar que você quer ir. Não, não. Não, ai, nessa cabeça aí. Aqui? <risos> é. Abre a cabecinha dela, ó. Caraca. Ah, saiu o um pedaço dela, ó. Olha que coisa bonita, cara. Aqui ó, essas cabeças aí. Ó. Aí tem umas pedras bonitas aí. Se sair algum pedaço, sai alguma coisa boa. Olha o pedacinho que azul aí. Bonito né? Aí branco, branco, branco, branco. é um pedaço bonito aqui é o mesmo hein rapaz É uma gema bonita ela né? esse outro não esse aqui tá bom aí vai sair alguma coisa boa aí viu né? ó oh. hum mas nem saiu olha aí olha Ui, rapaz. Ui, é outra. Olha que essa aí é alguma coisa boa. aí. Dois pedacinhos pequenos, mas é lindo, né? Ui. Outro, ó. Outro, outro. Oi. Muito bonito, hein? assim, desse aqui dá pra fazer uma geminha. Dá pra tirar alguma coisa dele. Não tem problema não. Bom, nós vamos encerrar esse vídeo, porque ele tá ficando muito longo. Oi, rapaz. Hum, olha que coisinha. Tá pensando de um diamante lepidado na ponta. Hã? as Nossa, pedra bonita demais, né, rapaz? Olha esse calor, que Olha hum, hum. aí. Aí vai sair uma boa aí, ó. Aí, ó. Aí que pedrinha. Né? Olha os cavaquinhos que ficou aqui, rapaz. Coisa bonita. Olha aí. Eu não, né? Não posso jogar fora, não. Olha, essa pedra aí já tá boa, Olha, que pedra bonita que saiu. Oi. Bom, nós então vamos encerrar o vídeo. Encerra o combustão aí. Já tô ficando com mais de 20 minutos. Vou dar uma mostrada aqui na paisagem. aqui mococa tá bem lá pro fundão lá e aqui é um é cana para tudo pelado você olhar é uma paisagem bonita aqui afora pessoal que tiver interesse aí das varionicas aí se inscrever no canal a descrição está embaixo do vídeo e até o próximo vídeo